Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a origem de Carol Danvers, a super-heroína Miss Marvel. Carol Danvers surgiu pela primeira vez na revista Marvel Super Heroes número 13, mas sua história de origem só seria contada na revista Capitão Marvel número 18. Já o codinome Miss Marvel só surgiria anos mais tarde na revista Miss Marvel número 1, de 1977. Carol Danvers era uma major da Força Aérea Norte-Americana, especializada em missões de alto risco, que foi promovida ao cargo de chefe de segurança da NASA. Dentro da organização, a nossa personagem conheceu um homem chamado Dr. Walter Lawson, que descobriria no futuro ser a identidade secreta do super-herói Capitão Marvel. Para você que não conhece, o Capitão Marvel é um alienígena da raça Kree que protegia o nosso mundo de diversas ameaças. Ao invés de capturar o herói, quero passa a ajudá-lo em suas aventuras, até acabar sendo capturada pelo vilão Young Rock, que também era um alienígena da raça Kree. Para salvar sua aliada, o Capitão Marvel vai até a localização do vilão e descobre que ele estava dando vida a uma arma Kree super poderosa chamada Psych Magnetron que poderia transformar pensamentos em realidade. Utilizando esse aparelho, yon Rogue cria um monstro super poderoso, chamado Mandroid, que começa a lutar contra o herói espacial. Percebendo que seu oponente era muito mais poderoso, o Capitão Marvel faz com que Mandroid acabe destruindo o Psyche Magnetron, e com isso, acabe sendo apagado da existência. Com isso, o herói partiu para cima de yon Rogue e acabou acertando um disparo em Carol Danvers, deixando-a seriamente ferida. Furioso, o Capitão desconta toda a sua raiva no vilão, enquanto o p Magnetron acaba explodindo próximo a Carol Danvers, liberando um nível assustador de energia. Mas ao invés de ter seu corpo desintegrado, Carol Danvers acabou somente entrando em coma. Após um longo período no hospital se recuperando, Carol voltou ativa como chefe de segurança da NASA, mas por não ter capturado o Capitão Marvel, ela passou a ser vista com uma certa desconfiança por todos, fazendo com que assim, ela decidisse deixar a organização e tomasse outros rumos. Vivendo uma vida de civil, Carol é contratada como colunista do Clarim Diário, o jornal de jJ Jameson, um editor que acha o Homem-Aranha uma ameaça quando num belo dia, descobriu que seu corpo absorveu uma parte da energia da explosão, a concedendo superpoderes. Destinada nada mais uma vez proteger seu país, Quero decide utilizar um traje semelhante ao do Capitão Marvel, e se torna uma super-heroína, adotando o codinome de Miss Marvel. Você, Miss Marvel, deseja me enfrentar de novo? Não vai terminar melhor que aqui. Porém, Quero logo decidiu se emancipar e criou um novo traje, para se desligar um pouco da figura do Capitão Marvel, conforme mostrado na revista Miss Marvel número 20. Como super-heroína, a Miss Marvel chegou até se tornar uma membro oficial dos Vingadores, conforme mostrada na revista Avengers no 183. Infelizmente, sua estadia no grupo seria um pouco curta, pois logo a nossa heroína seria atacada por uma mutante super poderosa chamada Vampira, que conseguiu absorver alguns de seus poderes e lembranças, deixando Carol Danvers em coma. Ao se recuperar, Carol se uniu aos X-Men e passou a ajudá-los em algumas aventuras. Entretanto, durante uma missão a nossa heroína seria capturada pelos alienígenas da raça ninhada e teria seus poderes amplificados, se tornando a partir daquele dia... A Super Heroína Binária Em pouco tempo, Carol acabaria perdendo as suas novas habilidades e deixaria o nome Binária para, no futuro, se tornar a Capitã Marvel. Sendo uma das personagens dos quadrinhos com diferentes codinomes heróicos, o herói de hoje decidiu dividir a história de Carol Danvers em dois vídeos. Assim, clica nesse card para assistir a trajetória da heroína de Miss Marvel até se tornar a Capitã Marvel. Aparecendo em algumas mídias, a Miss Marvel está presente no jogo Marvel Ultimate Alliance e no desenho Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra. Se realmente soubesse alguma coisa sobre a humanidade, saberia que nunca faríamos o que está pedindo. Não deixe de assistir Nossa Origem de Carol Danvers até se tornar a Capitã Marvel, ou assista a Origem de Kamala Khan, a nova Miss Marvel dos quadrinhos. Para mais origens, se inscreva em nosso canal. E se torne você também um herói de hoje. ex